solicito do senhor secretário a leitura da lista de presença lista de presença da 14 quarta sessão ordinária 4 de maio de 2021 Adelson da Silva Rezende Bernardo Patrício dos Santos Claudinei de Souza Jesus Derli Paulo Trevisan Pitoco Douglas Pereira Teixeira de Carvalho Francisco Marli Teixeira Francisco Ailton dos Santos, Leonice Claus dos Santos, Marcos Roberto Menin, Oslem Dias dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva. Verificando o coro e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Senhoras e senhores, neste momento, em razão da licença requerida pelo vereador Darli Luciano da Silva, do Podemos. Procedemos com o momento soleno de posse do primeiro suplente, senhor Adriano Ferreira Freire, do partido Podemos. Convido o senhor Adriano Ferreira Freire para a entrega da documentação necessária ao primeiro secretário. Verificando a documentação, convido a todos os presentes para acompanharem o presente ato. Peço a vossa excelência que se encaminhe até a tribuna para prestar o compromisso.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 Exercendo com patriotismo. As funções do meu cargo. As funções do meu cargo. Obedecidas formalidades regimentais, declaro solenamente impulsado no cargo de vereador por tempo determinado de 4 de maio de, 21, de 2021 a 30 de maio de 2021. O senhor Adriano Ferreira Freire. Convido vossa excelência para... Convido Vossa Excelência para até a mesa é, que assina o termo de posse e a lista de presença e inscrição do uso da tribuna. Cadê? Cadê? Cadê? Cadê o Lindo Mar? Fica na foto Peraí, Daniel Segura aí Tá aí O que aqui, Rodrigo Peraí, dá uma olhadinha no canal aqui, ó. não Então é Pode, pode, sentar no testto então. é, per um pouquinho. Receba nossos cumprimentos, vereador Adriano. Podemos tomar assento aos, ao lugar que lhe foi reservado e, doravante, passe a exercer as funções e ações inerentes ao cargo de vereador. Ok? Passamos ao expediente Ata das sessões anteriores 13ª Ordinária e Extraordinária Em discussão, em votação Quem estiver de acordo permaneça como está Quem for o contrário que se levante Atas das sessões 13 terceira e 14 e quarta sessão extraordinária aprovada. Solicito do senhor secretário a leitura das correspondências recebidas. Ao esmo, senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador José Vaz Neto vem muito respeitosamente comunicar a essa greja Casa de Leis, sua ausência na sessão plenária do dia hoje, 4 de 5 de 2021, por motivo de viagem oficial. O vereador encontra-se em Cuiabá, capital, defendendo interesses da cidade de alta floresta, bem como dessa respeitosa casa. Certo de sua compreensão e sendo que estima para o momento, Cristo Barros, assessor do vereador José Vaz Neto. Solicito do senhor secretário a leitura das matérias em apresentação. Indicação número 177 barra 2021, autoria Câmara Municipal de Vereadores. Os vereadores indicam ao deputado estadual Ondanir Bortolino Nininho a necessidade de promover Ações voltadas à execução de obras de pavimentação asfáltica, incluindo a construção de pontes de concreto da rodovia estadual MT-325. Indicação número 193, barra 2021. Autoria, vereador Luciano da Silva. O vereador indica a secretaria de infraestrutura que faça a recuperação da estrada da comunidade Santa Rita, vicinal Quinto Oeste, ao lado da Escola Municipal Castelo Branco. Indicação número 194, barra 2021, autoria vereador Luciano da Silva. O vereador indica ao deputado estadual José Medeiros a reforma e a da pista de atletismo em torno do estádio do Maestrinho, através de emenda parlamentar. Indicação número 195, barra 2021, autoria vereador Luciano da Silva. O vereador indica ao prefeito Valdemar Gamba e ao secretário de saúde a pulverização de inseticida para o combate ao mosquito Aedes aegypti, mosquito da dengue, nos bairros de Alta Floresta. Indicação número 196, barra 2021, autoria vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao prefeito municipal, Valdemar Gamba, a necessidade de realizarem um estudo para que os servidores públicos receba insalubridade com validade para o ano subsequente. Indicação número 197, barra 2021, autoria vereador Douglas Teixeira. O vereador indica à Secretaria Municipal de Saúde a necessidade de uma impressora na unidade de saúde PSF 12, no bairro Cidade Alta. Indicação número 198 barra 2021, autoria vereador Dercy Paulo Trevisan. O vereador indica à Secretaria de Infraestrutura para a chefia de transporte e segurança pública a necessidade de verificar e executar sistema de sinalização contenção de velocidade no trecho que compreende a Avenida Ariosto da Riva após o posto nafta até as proximidades da entrada do bairro Rosa dos Ventos. Indicação número 199, barra 2021, autoria vereadora Ilmar Lee Teixeira, a vereadora indica a Secretaria de Infraestrutura para que seja feita a revitalização da cerca e calçada do Parque Zobotânico Leopoldo Fernandes. Indicação número 200, barra 2021, autoria vereadora Ilmar Lee Teixeira, a vereadora indica a Secretaria de Infraestrutura para que seja feito o patrulhamento, e cascalhamento da Perimetral Norte-Sentido Vila Nova. Indicação número 201, barra 2021. Autoria, vereador Ilmar Teixeira. A vereadora indica a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos para que seja feita a reconstrução frontal do muro do cemitério municipal Jardim da Saudade. Indicação número 201, barra 2021.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 o vereador indica ao prefeito municipal de Alta Floresta, senhor Valdemar Gamba, a necessidade de promover, através dos departamentos competentes, o envio do projeto de lei à Câmara Municipal de criação do diploma Aluno Nota 10 para estudantes do ensino fundamental e médio das redes de ensino estadual e municipal do município de Alta Floresta, semelhante à inclusa a minuta. Indicação número 204 barra 2021, autoria vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao prefeito municipal Valdemar Gamba a necessidade de promover através dos departamentos competentes o envio dos projetos de lei à Câmara Municipal que institui o programa Educação no Trânsito nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Município de Alta Floresta e das outras providências semelhante à inclusa à minuta. Indicação número 205, barra 2021, autoria vereador Douglas Teixeira. O vereador indica ao prefeito municipal de Alta Floresta, senhor Valdemar Gamba, a necessidade de promover, através dos departamentos competentes, o envio de projeto de lei à Câmara Municipal que institui o programa de incentivo à implantação de hortas comunitárias e compostagens do município de Alta Floresta e das outras providências, semelhante à inclusa a minuta.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 SAD, Melhor em Casa, Equipe Multiprofissional de Atenção Domiciliar, EMAD, e Equipe Multiprofissional de Apoio, EMAP, no município de Alta Floresta e das outras providências semelhante à inclusa da minuta. Indicação número 207, barra 2021, Autoria Vereador Douglas Teixeira, o vereador que está subscreve de acordo com o regimento interno desta Casa de Leis, Indica ao prefeito municipal de Alta Floresta, senhor Valdemar Gamba, que avalie a possibilidade e adote todos os procedimentos necessários à desafetação do bem imóvel público caracterizado no lote AC 23, localizado no canteiro central, com área total de 5.733 metros, permitindo o desmembramento da área em frações menores e posteriores, alinhação e particular por meio de venda e mediante prévia avaliação, a respectiva modalidade de licitação e com os recursos advindos, investir na construção do passo municipal no terreno da Prefeitura, reunindo todos os órgãos municipais em uma única edificação. Indicação número 208, barra 2021, Autoria Vereador Reginaldo Luiz da Silva. O vereador indica ao secretário municipal de saúde, senhor Lauriano Barella, para que seja feita a manutenção e conserto da porta de ferro que dá acesso ao posto de saúde da comunidade Pista do Cabeça e, havendo necessidade, que se faça a substituição da mesma. Passo a palavra ao nosso presidente. As matérias e horas apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passamos ao uso da tribuna. Comunico aos senhores vereadores que o tempo destinado a cada um é de sete minutos. Faltando um minuto, eu baterei a sineta. Lembrando, seis minutos, a sineta soará e você terá um minuto para concluir seu discurso. Na sequência, vereador Naldo, não, Francisco Ailton, vereador Douglas. Senhor presidente, demais vereadores, membro da mesa diretora, cumprimento em nome da vereadora Marli, vereadora Leonice Claus, todas as mulheres aqui presentes. Cumprimento também meu nobre amigo vereador agora aqui, Adriano, seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Sandra, que está ali também no PSF Santa Rita. As ACSs que estão aqui também nos prestigiando com a sua presença todos os demais aqui presentes, gostaria de cumprimentar a todos com um bom dia. Senhor presidente, o vereador ele tem um papel muito importante no município aqui de Alta Floresta. Além de fiscalizar o executivo, o vereador também exerce a função de legislar, que é de criar leis, elaborar leis que beneficiam a nossa sociedade. O vereador tem a função também de julgar as contas do poder executivo, em conjunto também, é claro, com o Tribunal de Contas, além da função de controlar as ações do prefeito, secretários, diretores, a função também de assessoramento, que é indicar medidas de interesse públicos ao Executivo. Ou seja, a Câmara ela exerce várias e importantes funções dentro da sociedade. Porque através dessas funções que citei acima, senhor presidente, os cidadãos têm os seus direitos assegurados. Então não podemos, senhor presidente, deixar de cumprir o nosso papel, mas faço uma ressalva aqui solicitando a vossa excelência que como presidente dessa casa de leis, garanta que os direitos desses nobres edis vereadores tenham as suas indicações respondidas pelos secretários e pelo prefeito. Como porta-voz do povo, o vereador ele sabe as dificuldades ele sabe também os problemas que as comunidades e os bairros vêm enfrentando. Então, como vereador, acho um contrassenso, senhor presidente, um equívoco da parte de alguns secretários não responder às indicações e solicitações dessa Casa de Leis, usando também como subterfúgio, que às vezes não tem tempo, que estão trabalhando, mas nós também estamos trabalhando aqui nessa Casa de lei arduamente, fazendo e cumprindo com os nossos papéis. A falta de tempo não é um subterfúgio que eles podem usar para não estarem respondendo a indicações desses nobres edis aqui dessa casa, senhor presidente. Então, esperamos que o senhor, juntamente com o prefeito, né, em conversa é, no gabinete ontem mesmo, nós cobramos isso. Então, nós precisamos tomar algumas medidas para que nós tenhamos essas respostas, senhor presidente, para que nós podemos dar um respaldo e podemos dar uma resposta às nossas comunidades. Peço também para que o líder do prefeito, vereador Claudinei de Jesus, leve essas reivindicações até os secretários, vereador, e até o prefeito, para que se tome algumas medidas em detrimento dessas solicitações que nós viemos fazendo aqui no plenário. Para que seja solucionado o problema da nossa população, e para também que seja... para que não seja é, preciso usar a prerrogativa que nós temos de vereador, que é, convocar, que é convocar os secretários e o prefeito para que traga esclarecimentos aqui, ou ainda pior, que tenha que se levar ao Ministério Público por não responderem às nossas reivindicações. Senhor presidente, eu também quero trazer aqui a essa Casa de Leis, que precisamos buscar melhor entendimento sobre o Ministério da Saúde sobre essas vacinações, porque há quem diga que podemos, além de indicar, também podemos legislar sobre isso. O CTF já fez até alguns apontamentos sobre essas situações. Então, senhor presidente, temos que legislar sobre esses chamados grupos de risco e os grupos prioritários. É, segundo o novo entendimento de alguns juízes, podemos colocar alguns dessas classes em algumas listagens para vacinação. Porque acho um absurdo os coletores de lixo que fazem parte não fazerem parte dessa listagem. Por quê? Porque a justificativa é muito simples, senhor presidente. Primeiro, porque ele está em contato com todos os produtos residuais de pessoas que têm suas residências que estão com Covid-19. Segundo informações, eles também fazem a coleta ali do hospital Santa Rita, claro que o lixo doméstico. Então, existe um risco grande de contaminação desses profissionais né? Hoje eu fiz a indicação para que todos os profissionais de saúde, para que todos os servidores públicos tenham insalubridade no respectivo ano subsequente do próximo ano, porque esse ano a Lei 173 não permite. Então, nós temos feito várias indicações em benefícios da classe dos servidores públicos aqui, porque como servidor de carreira temos que garantir que esses servidores tenham seus direitos assegurados. E principalmente porque também sou servidor de carreira ali da Secretaria de Saúde. Com relação também aos profissionais da educação, eles também precisam ser vacinados, senhor presidente. Os profissionais da ação social que também fazem atendimento residencial às pessoas mais vulneráveis né, a essa doença. E como presidente da Comissão de Saúde, fiz várias indicações para garantir a vacina a esses profissionais para que também as aulas voltem o mais rápido possível. E com esse novo entendimento agora dessa legislação, senhor presidente, além de indicar, também podemos legislar para garantir a esses profissionais que colocam as suas vidas em risco, tenham direito das suas indicações. Encerro a minha fala dizendo que nós temos cinco projetos que encaminhamos para a Casa de Leis agora, da Prefeitura, esperamos o um retorno para que podemos beneficiar toda a população. Obrigado, senhor presidente. Sequência, vereador Bernardo. Senhor presidente, companheiros vereadores que a mesa diretora, companheiros vereadores companheiro plenário, vereador Elmar Lee, vereador Leonice, que nos honra hoje, né Leonice, com saúde aí, junto com nós de novo, seja bem-vinda. Quero agradecer ao vereador Adriano, seja bem-vindo Adriano, a essa casa, você não sabe como eu fico feliz de ver pessoas como você assumindo a vaga de vereador aqui nessa casa de leis. Tenho certeza que a população que confiar na vossa excelência estarão muito felizes com a sua presença aqui e o senhor fará o melhor para eles. A alta Floresta precisa disso, precisa de mais pessoas para levar a representatividade às comunidades. Seja bem-vindo, estou à disposição. Quero cumprimentar aqui todo o público presente, na pessoa das meninas lá da gente... De saúde que estão nos prestigiando. Seja bem-vinda. Hoje tem um projeto de interesse da CRAS, essa casa já analisou e com certeza fará o melhor. Cumprimentar o Ademir. Seja bem-vindo, Ademir. Dr. Kreber, funcionário dessa casa, na qual quero cumprimentar na pessoa da Rayane, Paulo, diretor de engenharia a família do vereador, que nesse momento se ajunta a nós. Público presente, pessoal da TV Câmara, da rádio, pessoal do Facebook, sejam bem-vindos, estamos juntos aí, estiveram no nosso alcance, estamos à disposição. Senhor presidente, só mesmo para relatar que protocolei com o prefeito municipal Chico Gamba o documento de solicitação junto com o abaixo-assinado da comunidade Almeida Prado, aonde solicita um semáforo entre Almeida Prado e J, que seria na perimetral Rogério Silva. O prefeito recebeu e nos garantiu que providência será tomada com urgência, segundo ele, que mora também, vereador Claudinei, no setor Jota, sabe da necessidade e que tem estudo já está sendo feito para se colocar uma rotatória, embora ele ache que a rotatória não, não tenha o espaço adequado, mas ele me sinalizou que alguma coisa com urgência vai ser feita para atender aquela comunidade. Então, fico feliz, né? tinha recebido um, um ofício do secretário de transporte porém não concordei e protocolei junto ao prefeito, na onde ele nos disse que será, a comunidade será atendida. Então, aqui pessoal da, da comunidade Almeida Prado, setor Almeida Prado, é, pode ficar tranquilo que o prefeito nos garantiu que a reivindicação de vocês serão é, executadas serão feita. Senhor presidente, junto com o vereador Pitoco fizemos indicações para que fizesse o cascalhamento da Primeira Norte, de sinal Primeira Norte. Veja bem, senhor presidente, já, já disse nessa tribuna, é, devido à praça de pedágio na MT-208, a maioria da população daquela região passa pela Primeira Norte. E aquelas pessoas também que moram em alta floresta, que querem... Para a zona rural também uma, uma parte, vereador. passa na, na primeira noite. Aí fica a minha solicitação, a vossa excelência já sabe que teve uma, uma pessoa ali que já doou o cascalho, cascalho para ser feita o serviço e fica aqui a minha reivindicação. Pois não, vereador? É só para informar a vossa excelência, já começou o patrulhamento na primeira noite. É que no primeiro momento agora vamos patrolar todas as estradas principais para a gente aproveitar a umidade da, na terra. Certo? E depois, logo em seguida, sim, vai vir o cascalhamento. Pode ficar tranquilo. Obrigado, vereador Tutti. é Como eu disse na Quarta Leste, né, que foi feito aquele primeiro paliativo lá de, de, das maquinárias tá fazendo, rapando, dando uma melhorada na estrada, porém, não se faz o cascalhamento. É, em conversa também, é, presidente, com o secretário Roberto Patel, ele também citou essa... essa Frase que a Vossa Excelência acabou de dizer, que primeiro vai fazer esse trabalho para depois fazer o um cascalhamento. Porém, eu acho. Tudo bem, a gente entende, porque está tá realmente todas as estradas com muito péssimo, vereadora Ailton. E aí precisa, né, Naldo? Tipo a pista do cabeça, que a Vossa Excelência sempre reivindica aqui, em péssima qualidade. Então, a gente precisa que faça um trabalho rápido. Mas que esse cascalho seja imediato para que possa atender a nossa população. Senhor Presidente, não poderia deixar de falar da visita que fiz com o vereador Cradinei, junto com o prefeito Chico Gamba e o secretário Robson. É uma visita muito proveitosa, senhor Presidente, junto ao deputado Juarez Costa, onde o deputado já, já tinha anunciado para mim, como vereador, que estaria liberando o asfalto do bairro Jardim Panorama Todo, porém precisa do projeto. Só que no momento não temos o projeto ainda, e nós estamos correndo para que esse projeto fique, rápido quanto mais, fique pronto quanto mais rápido. E aí foi que a minha questão junto ao deputado e junto ao prefeito, o deputado quer liberar a emenda, mas se não tiver projeto não vai fazer o asfalto. E aonde o prefeito Chico Gamba nos comprometeu de acelerar com esse projeto do asfalto do bairro Jardim Panorama, do bairro Renascer, para atender essa demanda ainda esse ano. Então fica aqui a minha expectativa, a expectativa de todos os moradores daquela região, que esse asfalto ainda comece esse ano. Não poderia deixar aqui de falar também do asfalto, de uma emenda do senador Jaime Campos, que no dia 20 desse mês a gente já vai estar fazendo a Prefeitura já vai estar fazendo a licitação daquele trecho entre a MT-208, a Rua das Palmeiras, no bairro Jardim Panorama, e a Rua, e a Rua das Mangueiras, será também asfaltado. Então, aqui, parabenizar e agradecer ao deputado Jaime Campos por essa emenda, que será de grande valia para aquela comunidade. Muito obrigado. Na sequência, o vereador Pitoco. Senhor presidente, membros da mesa de diretora, companheiros vereadores funcionários da casa, público aqui presente. Quero cumprimentar a todos em nome do meu companheiro Robson, meu grande amigo que está sempre do meu lado, me orientando, me ajudando nos trabalhos do Legislativo aqui de, da Câmara. Queria começar a minha fala dizendo que nós tivemos nesse domingo, seu Robson, visitando a Feira Livre, é, onde até fui surpreendido lá, uma notícia muito boa, presidente, a respeito de uma Câmara fria, que chegou às dependências da, da Câmara, onde vai ser de muita utilidade aí aos produtores. Os feirantes, né, para armazenar os seus produtos, já que é uma Câmara com tamanho bastante grande, tem 12 metros e 40 centímetros. Então vai caber muita mercadoria, e é aonde o produtor vem na feira, ele não precisa levar de volta ou, de repente, perder por falta de armazenamento. E também, quando voltar às aulas, vai ser destinado essa mercadoria para as creches, a escola, para que o município possa estar é, tá distribuindo essa mercadoria para as escolas. Eu tive lá conversando com o presidente Juscelino, com o vice, o Tony, a respeito da emenda do deputado Nelson Barbudo, que já foi liberada, em conversa com o Chico, já tá andando o projeto para ser feita a reforma da feira. E fiquei muito feliz também, vereador Tucci, por uma outra emenda também destinada à feira, de quatrocentos mil reais, pelo deputado Neninho. Isso que é importante, a união de todos, aonde os beneficiários vai ser o povo de Alta Floresta vai ter uma, uma feira organizada, limpa, com um tratamento decente, com os banheiros, onde pode estar recebendo aí a população no final de semana. O importante dessa união entre os vereadores, né, que nós vamos trazendo o que? O benefício para a população de Alta Floresta. Também quero agradecer ao secretário de Obras, pela retomada lá da ponte da segunda Oeste, fiz uma visita ontem lá, pelo trabalho que está sendo feito. Agradecer por ele ter aproveitado a madeira que estava na Secretaria de Alves, uma madeira de qualidade. Eu falo isso porque eu tenho conhecimento, por isso que eu me dedico, assim, nas partes, no caso que eu tenho mais conhecimento. Uma madeira de qualidade, onde você faz uma ponte com qualidade, ela não cai todo ano, não. Ela aguenta muitos anos. O problema é que elas são feito, feitas com madeiras de má qualidade e aí, com certeza, com a chuvarada, com o trânsito que tem, não aguenta. E por fim, presidente, gostaria de pedir aqui aos novos companheiros, fazer um pedido, já que disse que eu sou um pouquinho mais velho, uns dias mais velho que os outros companheiros vereadores, a respeito da nossa união que nós tivemos aqui, eu gostaria de pedir a cada um de vocês que, que continuasse, que nós continuaremos nessa união. Porque a união faz a força. Se nós estivermos unidos, trabalhando num só objetivo, buscando melhoria para a nossa cidade, quem vai ganhar não é só os vereadores, nem o prefeito, é a população de alta floresta. E se nós estivermos em sintonia com o executivo, legislativo, todo mundo, trabalhando, buscando, emenda, cada vereador aqui tem um, tem um, uh, um lado que ele se identifica melhor, né, no caso. Isso faz a força, porque nós unidos, um busca uma coisa, outro busca outra, e todos os vereadores aqui têm emenda. Pediria aí aproveitar que você, o nosso procurador Kleber está aí, para que ajude aí o, a cobrar do prefeito a agilidade nos projetos, né que todo mundo aqui está buscando, trazendo, mas se não tiver os projetos para realizar, esse dinheiro acaba sendo voltando ou não co concretizando os trabalhos que ela, tanto a população precisa. Quero agradecer a presença de todos, um bom dia, Deus acompanhe. Na sequência, a vereadora Adelso. Bom dia, senhor presidente, Tuti, mesa diretora, vereadores, demais presentes, autoridades, assessores, servidores da casa. Em especial, senhor presidente, ao nosso nobre vereador, empossado hoje, mesmo que seja 27 dias, o Adriano Freire. Né? Eu tenho certeza, Adriano, que a vontade de entrar e depois executar o papel do vereador vai ser marcante na sua história como parlamentar. É de suma importância que nós vereadores é, saibamos usar realmente esse poder, tá? E peço a você, com todo carinho, ainda que seu nome comece com a letra A e o meu também, Adelson, Adriano, A de amor. Coloque amor no coração, coloque amor nas veias para a gente ajudar a administração pública, essa máquina que usa nossos impostos para tratar dos nossos munícipes. E para cuidar dos nossos munícipes, dependemos também dos servidores, viu, presidente Tutti? É eles que fazem mover. E dessa forma, aqui na casa também, temos assessores jurídicos, assessores parlamentares, que vai te dar a mão suficiente para que você possa sentir, mesmo que seja poucos dias, exercer com toda a plenitude e aquilo que você realmente deseja, para que na próxima eleição você venha firme e realmente seja um titular e de repente ainda consiga ser, mediante o um andar da carruagem, mediante as águas que passam debaixo da ponte, que hoje estamos como um vereador, amanhã só Deus sabe. Gostaria que você realmente participasse, usasse a máquina, os profissionais que nós temos aqui, e ouvisse principalmente os servidores públicos que busquem nós uma força para defendê-los nos seus interesses, que toda assinatura sua é de grande importância para essa comunidade, não só local, mas toda a vizinhança está observando o desempenho do Alto Floresta, o desempenho dos vereadores. Fico muito feliz por você, um rapaz jovem, conseguiu, entendeu, é, exercer essa função hoje, 27 dias, mas vai trazer para você grande experiência e todos os vereadores aqui têm a alegria de recebê-lo. Tá? Fica aqui o meu parabéns pela sua luta, pela sua conquista, que nós tratamos todo o nosso serviço com grande é, felicidade e amor. A todos os vereadores que já usaram a tribuna e citaram a questão de indicações ao prefeito. Às vezes você faz indicação por escrito, é, são muitas indicações, não consegue atender cada secretaria. Mas é fácil também, viu vereador Douglas, viu Bernardo, é fácil também te ligar. Eu várias vezes, agora não estou mais vendo aqui no, no plenário, o diretor de cidade, que é o Saulo. Das vezes que eu pedi, todos os pedidos foram atendidos. Apenas um requerimento meu que não foi, mas tudo tem seu tempo. Tudo foi seu tempo. Nós demoramos nove meses para nascer, então a administração que está começando agora, com certeza, com o líder do prefeito, o vereador Claudinei, está sabendo conduzir essa questão de responder. Não consegue responder tudo porque é um começo. Certo, vereador Claudinei? Então, é, realmente, você é o responsável e você realmente tem que nos atender, mas sabemos também que nem tudo que se pede é alcançado porque tem profissionais que faltam recursos. Nessa questão de recursos, senhor presidente, eu estive na Primeira Norte, estive também na quinta Oeste, e observamos na pista do cabeça também que todas as nossas vias estão com grande é, dificuldade de traficabilidade. Pedimos então ao secretário de obras, viu, senhor presidente, que faça um cronograma a fim de que nós possamos, e conseguimos responder, vamos conseguir responder quando os perguntarem para a gente lá na comunidade de Santa Rita, quando que vem arrumar isso aqui, quando que vai fazer aquilo com um cronograma de infraestrutura, que não é difícil de fazer, qualquer vereador vai conseguir responder. Viu, Adriano, vereador? A sociedade cobra da gente. Então, se nós tivermos um subsídio para poder responder de imediato, salva toda a nossa administração. Fica aqui, senhor presidente, o nosso pedido informal, não fizemos por escrito, viu, Bernardo? Mas, com certeza, a administração está acompanhando o nosso trabalho. Estive também no Panorama, uns dias atrás, e soube, viu, vereador? que você está bastante atuante lá, é, estive no, no posto de saúde e observei que já existia uma demanda sua em busca de resolver alguns problemas lá. Eu simplesmente é, comprometi, comprometi, não prometi, é, com a técnica de enfermagem, que olha, vamos trabalhar junto com o Bernardo, ele está na direção desse trabalho, vamos dar força para ele, não sou eu como todos os vereadores, naquilo que for proposto e bom e bem para o bem-estar da nossa sociedade, vamos estar juntos. Eu encerro minhas palavras agradecendo a todos que nos ouviram, a rádio, câmara, Facebook e a todos vocês um bom dia e que aquelas vítimas já foram. Vamos tratar e rezar para que aqueles que estão doentes e enfermos ainda, sejam o mais breve possível retornar à sua vida normal. Bom dia a todos. Na sequência, vereador Menin. Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento a mesa diretora. Quero aqui cumprimentar a vereadora Leonice, que está de volta. Graças a Deus, só foi um susto. Quero cumprimentar a vereadora Imarli. Quero cumprimentar os demais vereadores. Quero dar as boas-vindas ao Adriano. Seja bem-vindo a essa casa. Sou vereador de segundo mandato e o que você precisar de mim estou à disposição. E aqui nós temos que ter união. Quero aqui cumprimentar... A todos aqui no plenário, assessores e assessora dos vereadores, quero aqui, em nome do meu amigo Altair, cumprimentar a imprensa, Demir, Evandro, jurídico da prefeitura, doutor Kleber, em nome da Sandra, quero cumprimentar a todos da saúde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, cumprimentar a Rose, o nosso jurídico, enfim, todos que trabalham aqui na Câmara. Senhor presidente, gostaria hoje de começar a minha fala falando a respeito da minha amizade, do meu companheirismo e do meu respeito ao deputado Juarez Costa. Já provou que é homem de palavra e homem que honra o que fala. Em 2018 eu tive o prazer de conhecer essa pessoa em plena campanha, eu não tinha conhecimento. Alta Floresta tinha, na época, cinco vereadores do MDB e nenhum teve a coragem de apoiá-lo. Eu não fazia parte do MDB, mas fazia parte do DEM. E eu saí de Alta Floresta junto com o Júnior, que era o meu coordenador de campanha, e fomos fazer uma visita a Juarez e mostrar para o Juarez que nós poderíamos fazer um trabalho para ele gratuito, pensando no que ele pudesse ajudar o nosso município. Este foi o intuito nosso. E ele me garantiu que, ia ganhando as eleições, ia trabalhar em prol da nossa cidade. Eu pedi, só quero que você vá pelo menos uma vez em Alta Floresta na campanha. E ele veio e nós fomos mais ou menos umas 15 a 20 empresas, onde todos tiveram respeito de parar para ouvi-lo. E conseguimos fazer aí, entre outras pessoas, eu falo eu hoje porque eu estava o único político eleito, mas teve mais pessoas que trabalhou para ele, do ramo político, e ele conseguiu fazer mais de 2 mil votos, e que deu a cadeira de deputado federal. Ganhando as eleições, me procurou e falou, vereador, agora nós vamos fazer por Alta Floresta. E no ano de 2019 e no ano de 2020, ele conseguiu colocar para nós aqui em Alta Floresta 10 milhões em emendas. E garantiu para nós também, dentro do gabinete do prefeito, senhor Chico Gamba, mais 8 milhões, 4 em maquinários e 4 em asfalto. Onde nós estávamos presentes, eu e mais os dois vereadores que aqui se fazem presente também, que é do MDB. Então, senhores, a lealdade, o compromisso que o Juarez tem com essa cidade é muito bom. E a gente tem que respeitá-lo, porque é uma pessoa leal. Eu agradeço por ele ter feito um vídeo citando o meu nome. Agradeço mesmo e pode ter certeza que eu vou estar de porta em porta pedindo voto para ele, porque eu tenho compromisso com Juarez. Não podia deixar de enaltecer também, senhor presidente, o deputado Dilmar Dal Bosco, que sempre esteve ali, presente. E o Dilmar Dal Bosco eu fiz diferente. Eu ganhei as eleições em outubro e em novembro eu procurei ele. Inclusive ele até fez uma matéria, falou isso que é vereador chegar chegando. Nem tomou posse, já foi correr atrás de recurso. Então eu agradeço muito ao deputado Dilmar Dalbosco. Mas tem uma coisa que não sai da minha cabeça. Ele falou para mim, eu vou te dar um conselho. Seja um político, um político, um estilo tico-tico. Eu falei assim, mas por que ser um tico-tico? Ele falou, você conhece a história do tico-tico? É um passarinho. E ele analisa a árvore, o melhor lugar para se fazer seu ninho. Escolhe as melhores palhas, os melhores galinhos, para fazer o seu ninho. E na calada da noite vem outro pássaro e bota os ovinhos dentro daquele ninho. Mas ele é tão bom, mas tão bom que até chocar... Os ovinhos ele choca do outro passarinho. Então, gente, essa é só para refletir. Nós precisamos mais políticos de tico-tico. E eu peço a todos a gente ter união. Porque eu já falei aqui, o eu, o eu é muito fraco. O eu, o eu da inveja, o eu não serve. Tem que ser nós, porque a cidade não é minha. A cidade é nossa. Então nós temos que ter união. Nós temos que ser companheiro. Nós temos que ajudar aquele vereador que tem dificuldade de buscar uma emenda e nós ir com ele para acompanhar, mas dar o mérito a ele. É isso que nós temos que fazer. Peço a Deus que nos dê muita sabedoria, muita paciência e muita saúde. Quero aqui também, para encerrar, seu presidente, em nome da minha mãe, dona Helena, desejar a todas as mães um feliz dia das mães e que Deus possa abençoar nós todos. Muito obrigado. Na sequência, vereador Imarli. Bom dia a cada um e a cada uma. Nobres edis, vereadora Leonice, que satisfação revela com a saúde restabelecida. A todos aqueles e aquelas que nos assistem nas redes sociais, público presentes, mulheres, mães, que domingo tem a graça da comemoração de um dia muito especial. Mas que ser mãe é sempre especial, porque são gerações que construímos, que formamos e que educamos cada mãe desse plenário, cada mãe de Alta Floresta. Se sintam abraçadas e que tenhamos sempre a certeza de que somos mulheres fortes, guerreiras e que jamais desistimos da luta. Jurídico da casa, servidores, servidores da saúde que aqui estão. Jovem que hoje assume essa casa, mesmo por um período curto, e que vai contribuir com a ação parlamentar. Seja bem-vindo, o Brasil, Alta Floresta, precisa de jovens guerreiros que constroem e que fazem a luta com sabedoria, discernimento, humildade e capacidade. Seja bem-vindo. Imprensa, responsável pelas informações, a nossa comunicação em nome do Lindomar. Presidente. Eu reitero todas as cobranças do vereador Douglas no tocante à vacina, as condições de trabalho de todos os servidores. Reitero todas as cobranças dos nobres edis que lutam e estão nessa casa para um trabalho conjunto e de unidade a serviço da população de alta floresta. O eu... Vereador Menin, é algo que define a individualidade, mas as ações precisam ser coletivas. O eu, ele é apenas para a identificação da individualidade, mas que por si só não constrói espaços coletivos e de unidade. As ações parlamentares precisam ser de unidade. Espero sempre nessa casa, mesmo que em minoria, que somos apenas duas mulheres, num espaço completamente masculinizado, que tenhamos sempre o nosso espaço e a nossa condição de representar o povo de Alta Floresta. Presidente, o nosso terminal rodoviário... Tem sido alvo de denúncias, precisam ser apuradas, com certeza. Além das apurações, das investigações que se fazem necessárias, aquele espaço precisa ser desinfectado urgente. É um espaço de circulação de pessoas, os assentos daquele espaço precisam, no mínimo, de uma asepsia, Vírus, bactérias e fungos são invisíveis ao olho nu. Não vemos, mas sentimos e eles estão presentes. Um deles é a COVID-19. Aquele espaço não é legítimo para designar cartão postal de alta floresta. Há mais de 20 anos. Não se tem naquele espaço uma revitalização. Tem apenas paliativos. É preciso ações planejadas de que dê condições àqueles servidores que ali trabalham e que pagam por estar ali trabalhando. É legítimo pagar pelo serviço, mas precisa ser, ter condições de serviços. É necessário que ali se ofereçam condições de trabalho. Aquele espaço tem aporte financeiro, talvez não seja significativo, mas precisa oferecer condições de trabalho. Nesse espaço parlamentar, nós precisamos atuar de forma conjunta, o nosso trabalho, o nosso serviço, ele é para o povo, estamos a serviço do povo. Temos a obrigatoriedade e a responsabilidade de legislar, não em causa própria, mas em benefício daqueles que nos atribuíram e nos deram a condição legítima de aprovarmos e construirmos projetos que beneficiem a população. Um abraço em cada um e a cada uma. Muito obrigado. Na sequência, vereador Adriano. Como diz o Galvão, haja coração. <risos> Senhor presidente, vereadores... Servidores da casa, público presente, e é claro, sem esquecer do público que nos acompanha aí através das redes sociais. Bom dia a todos. Bom dia, público presente. Bom dia, público presente. Obrigado. Gostaria de começar a minha fala fazendo alguns agradecimentos. Primeiramente, agradeço a Deus pela rica... E maravilhosa oportunidade. Difícil conter a emoção. Desculpa a todos. Oportunidade essa que não pouparei esforços para cumprir com o meu papel de vereador, como representante do povo. Quero agradecer em especial. A minha rainha, digníssima, esposa. Raiza Freire da Costa Ferreira. Mulher essa que não poupou esforços para que eu estivesse aqui. Também quero agradecer Maria Sandra Freire, presente aqui no público, minha sogra que também se candidatou como concorrentes dessa cadeira, mas não concorrentes do amor. Ela de um lado e eu de outro, um torcendo pelo outro. Consequências consequência disso, ela está aqui no público me prestigiando. Obrigado. E em nome das duas, eu quero parabenizar todas as mães aqui, que estão nos assistindo, as que estão em casa, porque 9 de maio agora é dia das mães. Parabéns a você, mãe. Eu quero convidar vocês a aplaudir as mães alta florestência aqui, que merece o meu e seus aplausos aí, porque elas são demais. Uou! Quero agradecer ao vereador Luciano Silva. Obrigado pela confiança. Afinal, não é muito comum vermos vereadores deixar suplente assumirem. Apenas vou dar continuidade ao excelente trabalho que ele vem desenvolvendo em Alta Floresta, juntamente com os demais vereadores. Deus abençoe sua vida, Luciano, e da sua família. Quero agradecer também ao presidente do Podemos, Evandro Navarro, o mesmo está aqui presente. Evandro oiou e disse, esse cara tem alguma coisa. E através dele... E primeiramente de Deus eu estou aqui. Obrigado, Evandro Navarro, pela confiança. Também não poderia deixar de agradecer aos meus amigos de trabalho do frigorífico. Obrigado a todos pela força. Bom, de um modo geral, eu agradeço primeiramente a Deus. Pois sem a permissão dele, claro, e de todos vocês, eu não estaria aqui. Desde criança aprendi o valor de uma comunidade. Aprendi o que é ser e viver em comunidade. A minha história se mistura com a história de muita gente que acreditam e lutam por dias melhores. Aprendi que o povo tem voz. Repito novamente, aprendi que o povo tem voz. E para que essa voz ecoe com mais força, é preciso de alguém que a fortaleça, de alguém que a represente. E é isso que serei pelos próximos dias, ainda que sejam poucos. Lembro como se fosse hoje, há 23 anos atrás, em um trabalho de uma escola, aonde fui convidado a ser o vereador Miri. Anos se passou e hoje estou aqui. Uma brincadeira de criança se tornou realidade. Não quero começar meu primeiro discurso fazendo promessas mirabolantes. Afinal, esse não é o meu jeito de fazer política Não sou o salvador da, da pátria Na verdade, só existe um salvador Jesus Cristo Quero que o povo de alta floresta saiba Que eles têm voz Quem manda aqui são eles Somos apenas funcionários Fazemos o que eles mandarem Claro, isso na sua totalidade Sou de uma família humilde Perdi minha mãe, tinha 10 anos de idade Não estou me vitimizando Pelo contrário Conheço a dor de um necessitado, porque um dia tive dor Sei a dor de um faminto, porque um dia tive fome Sei o que é perder, porque um dia perdi Finalizo dizendo Não sou somente representante de 318 eleitores que votaram em mim E sim representante de mais de 50 eleitores de alta floresta Me coloco à disposição a todos vocês que estão aqui E principalmente aos meus patrões que são um povo de alta floresta. Deus abençoe a todos e obrigado pela oportunidade e eis-me aqui. Sequência, vereadora Leonice. <risos> Bom dia ao nosso presidente, à minha colega vereadora, Deus abençoe, a, os demais vereadores aqui presentes, ao nosso colega que chegou agora, seja bem-vindo. Deus também abençoe o trabalho do nosso colega que teve que se afastar, Quero agradecer aqui aos vereadores pela preocupação, pelo carinho que tiveram comigo. E em primeiro lugar, aqui, eu quero agradecer a Deus, mas de coração. Eu quero dizer a Ele que não tenho palavra para agradecer por ter pegado essa doença também. Que é uma doença terrível que a gente não deseja para ninguém. Mas as minhas irmãs, que são tudo na minha vida, que também junto comigo pegamos. Mas, desculpa. Mas Deus conseguiu fazer com que nós conseguimos estar tá aqui hoje. E minhas irmãs bem lá em casa. O meu esposo, que é a segunda vez que tem, tem pegado. Também quero pedir desculpa para as pessoas que eu passei por perto e não sabia que eu estava com a doença. Vim aqui para agradecer ao hospital do Covid, por onde eu passei. Doutor Luiz da Paranaíta, que me cuidou com muito carinho também. É, Doutor Davi, que me acompanhou dia a dia ligando para saber como que estava o meu procedimento também, o da minhas irmãs doutor Charles, então hoje eu venho aqui agradecer o carinho deles que tiveram comigo e com a minha família, é, também eu venho aqui para agradecer que eu estava passando por uma situação bem difícil, que seria o meu sobrinho, que na terça-feira tinha sofrido um acidente bem grave da perna e hoje graças a Deus ele recuperou, Quero agradecer ao nosso prefeito Chico Gamba, que eu recorri muita gente para pedir a transferência dele, que precisava ser transferido com urgência. Eu quero agradecer ao prefeito da Parana... o ex-prefeito da Paranaíta, que também entrou para ajudar a gente. Então, assim, eu quero agradecer de coração as pessoas que tiveram lá do regional, os doutores, que agora eu não lembro o nome, que acompanhar o meu sobrinho, a direção do hospital, e quero dizer que não é, não é porque eu sou vereadora, é porque o regional sempre foi um local de atendimento com o coração. Então eu quero agradecer, enfermeira geral, o hospital regional, o carinho que tiveram com o meu sobrinho durante o tempo que nós tivemos com ele lá internado. Venho aqui... Dar os meus parabéns a todas que estão tá presentes, as mães de domingo. Também quero dar o meu bom dia às amigas da saúde, sejam bem-vindos. É uma área que eu sou apaixonada, sempre vem. vocês são bem-vindos aqui. Tenho certeza que os demais vereadores também. Quero dizer que as mães é a peça mais valiosa que pode existir, né? E que Deus possa abençoar quem tiver mãe, dê o seu abraço, dê o seu carinho, porque quem não tem mais como eu, sei o quanto que faz diferença, tá? E quero também fazer uma pequena reclamaçãozinha também nesse meio, sobre... eu vi uma cena muito... fui pegar alta na segunda-feira, e eu acabei vendo uma cena que não me agradou nem um pouco, eu queria pedir para que não fiquem passando o paciente de um lugar para outro, então que já mandem encaminhado, ou que façam alguma coisa, porque eu vi uma cena terrível, eu não gostei. Uma senhora foi encaminhada aqui para do, do, a praça aqui, daqui Santa Bárbara, aqui não atenderam ela, Disseram que ela tinha que passar pelo Covid, ela foi para o Covid, é, chegando lá no Covid, foi para dentro do consultório médico, teve um atendimento rápido, porque eu acompanhei tudo, teve um acompanhamento rápido sim. Mas quando entrou no consultório médico, o doutor ficou conversando com a enfermeira, o que, que tinha que fazer, porque ela tinha que ter vindo encaminhada, ele não podia, no caso, ficar pegando o paciente sem estar encaminhado daqui. E nessa, nessa condição ali dentro, a, a filha se sentiu mal. A mãe não caminha, a mãe é de cadeira de roda. A filha juntou a mãe nos braços e saiu chorando para fora. Foi uma cena terrível, gente. Terrível, terrível. Procurei o médico, procurei a coordenação. E assim, eu queria que os profissionais vissem esse lado com carinho, não ficassem jogando para lá e para cá, tá? Eu deixo o meu abraço a todos e que sejam para eles darem uma pensadinha sobre isso. Um abraço a todos, tá? Fique com Deus. Na sequência, vereador Claudinei. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, é, é muito bom, Léo, ver você aqui de volta. Sei que você tem passado aí com a família, mas é uma heroína e está muito bem aqui entre nós. Dizer ao meu amigo vereador Luciano que emocionei aqui com seu depoimento. É bom quando a gente tem raiz que vem de onde vem e consegue chegar no objetivo. Parabéns, foca no serviço, foca aqui. Pode ter certeza que nas próximas eleições o retorno vai ser reconhecido. Seu presidente, é, em algumas situações com relação às demandas da prefeitura, é, o que o Douglas disse realmente faz sentido, vou voltar a cobrar com relação às situações das indicações e dê mais atenção ao pedido do vereador, porque quando a gente pede é porque a gente é cobrado. Eu acho que a gente é o para-choque lá perante aos eleitores, então o secretariado tem que, que dar atenção com relação a isso. Com relação ao Bernardo, falou, o semáforo da Almeida Prado, que o prefeito já fez o compromisso, eu entendo que tem que se estender por toda a perimetral. A entrada do bairro Boa Nova 1 um também precisa de um semáforo. Aquele loteamento ali que sai da R também precisa de um semáforo. Então, na verdade, a gente já tinha falado antes, até um pedido do vereador Pitoco, precisa reestudar a situação da perimetral Rogério Silva, que hoje eu penso que já cabe uma, uma avenida. Senhor presidente, nós tivemos na, na sexta-feira uma reunião é, na casa do deputado federal Jorês Costa. Convidou a gente para essa reunião, fomos muito bem atendidos. Tivemos junto com o prefeito, o vereador Bernardo. E reforçamos o nosso pedido com relação Tião, ao asfalto do bairro Boa Nova 1. O deputado tem uma audiência essa semana ainda com o governador, vai ver se a gente consegue alocar ainda na, na emenda, para ver se a gente consegue para esse ano, ainda pelo menos, ter o prazer de licitar. Fez um compromisso também com o bairro Cidade Bela, é um bairro que está muito tempo necessitado, e que muito pouco foi feito asfalto para aquele povo. Então, vai estudar a situação, volta a dizer aqui, a prefeitura precisa ser ágil nos seus projetos, para que a gente possa correr com essas demandas. Teve um compromisso também com a comunidade Rio Verde, com relação à patrulha mecanizada, e também com a Secretaria de Agricultura do município, o secretário solicitou dois veículos. Tivemos também, senhor presidente, uma demanda sua, pedido do vereador Menin, que a gente tivesse solução com relação ao aditivo do asfalto do bairro Jardim Primavera. Foi um pedido do deputado junto ao prefeito, o prefeito de antemão já acatou o pedido, eu acho que essa semana ainda deve publicar esse contrato, então o bairro vai ficar totalmente asfaltado, como é o desejo do vereador, possa atender aquela população a contendo. Seu presidente, eu quero dizer que na eleição passada também pedi voto ao deputado Rogério Silva, desculpa, ao deputado Juarez Costa, tenho certeza que o vereador Bernardo Patrício também pediu voto e que agora somos três vereadores que vamos levar a bandeira do deputado, se Deus quiser, nas próximas eleições. É um, é um deputado da nossa região, tem representado muito bem a Alta Floresta, tem atendido todas as demandas e tenho certeza que esse compromisso que ele tem com nós nosso parlamentar vai cumprir e vai cumprir com todos. Eu acho que cada um na sua, no seu espaço, cada um no seu serviço. Na verdade, eu não vejo aqui nenhum entrando na, na região do outro, nenhum entrando... O que a gente faz é tentar ajudar, como é o caso da situação do bairro Jardim Primavera. O presidente, eu tenho outras demandas aí com outros deputados. O senador Jaime Campos, é, na semana passada, fez o compromisso de a gente conseguir R$ 400 mil reais em uma emenda para que se faça a iluminação do estádio Maestrinho. Fez também um compromisso, indicação minha do vereador Menino, de R$ 700 mil reais de asfalto com o bairro Jardim Renascer. A gente vem trabalhando também com o deputado Max, a gente tem a climatização de uma escola já está para acontecer, tem um atendimento odoncológico com os alunos da APAI, tem uma indicação do município ao programa Ser Família. O deputado Allan Kardec, ontem disponibilizou e já mandou a correspondência de uma emenda para implantação de um campo sintético ao, ao Nexo, ao, ao Complexo Esportivo de Alta Floresta. Então a gente vem trabalhando na demanda que o vereador precisa e que o município necessita. Sei que é difícil, muitas vezes a gente talvez entre em conflito por falta de, de, de, de conversar ou por falta de um mal entendido. Não está sendo fácil o que tem se passando de sexta-feira para cá. É muita conversa, muitas situações, eu acho que talvez sem nenhum objetivo e também sem nenhum propósito. Mas fico contente, a gente está junto aí, vamos tocar o barco se Deus quiser a coisa há de acontecer da melhor forma possível. É isso aí, seu presidente. Senhoras e senhores, público presente, é, quero agradecer a presença do meu amigo Altair, que se encontra aí, presente, as agentes de saúde, funcionário da casa, público presente. Quero lembrar que domingo agora é o dia das mães. Desejar a todas as mães todas as felicidades. Que Deus os abençoe. E que quem tem, cuida. Quem tem mãe, dê o carinho, dê o respeito. Porque depois que for embora, vai ficar só a saudade. Né? Eu vejo de vez em quando nas redes sociais, algumas... Algumas as notícias de que filho maltrata a mãe, maltrata o pai, é porque ele não sabe a dor de não ter uma mãe presente hoje do lado, um pai presente. Faz muita falta, muita falta. Então, com o maior respeito, com todo o carinho do mundo, desejar a todas um feliz dia das mães, mas sem aglomeração. <risos> sem aglomeração, por favor, né? Nós, nós estamos vendo o índice de infectado e de suspeito baixando, mantendo mais ou menos razoável na faixa de 200, mas nós temos que continuar a evitar aglomeração, evitando aglomerações, principalmente, eu tenho dito aqui nos finais de semana, sábado domingo, aquele almoço familiar, onde você convida todos da família e é onde todos durante a semana inteira, teve contato com várias pessoas e aí que a gente tem que ficar realmente bastante preocupado com a, a disseminação desse vírus. Ele é fatal, a gente tem amigos nossos ali no hospital internado, algumas pessoas teimosas que ficam em casa, vai só na última hora, entendeu? Não adianta chegar no hospital com 80, 90% do pulmão comprometido, que aí realmente, além das mãos dos médicos, vai ser somente um milagre de Deus. É. Então as pessoas que se sentirem é, o sintoma, procura o médico rapidamente, quero aqui parabenizar o prefeito Chico Gamba com as ações que está sendo feita nos bairros, vereador Bernardo, distribuindo os polivitamínicos, isso é importantíssimo, né? vai continuar, agradecer aos empresários que ajudaram, e eu acho que essa hora não é hora de jogar pedra, é hora de se juntar, a doença é uma doença cruel, está matando muita gente, não só em Alta Floresta, mas no Brasil inteiro. É, semana retrasada, lá no município de Sinop, somente num dia, foram nove óbitos. O vereador Aildo até estava comigo no gabinete, nós estávamos tentando descobrir o boletim da cidade de Sinop. Na sexta-feira, retrasada, foram nove, nove óbitos, num dia só. Né? Então, realmente, tá, é, é complicado. É, quero... É, agradecer mais uma vez a presença da vereadora Leonice, que passou por esse momento ruim, se recuperou, a família, seja bem-vinda de novo, vereadora Leonice, é, vereador Marli, nossa parceira, obrigado pela presença, e vereador Adriano, a presidência vai estar à disposição, a secretaria parlamentar, alguma dúvida, pode procurar o Tito, a Rose, né, pode Fique à vontade na casa, entendeu? É, depois eu vou pedir para o Tito te passar regimentalmente como é, as coisas funcionam, para você ficar realmente bem à vontade, ok? Seu é, já ia chamar de seu presidente. Seu vereador Bernardo, no futuro. Eu vi uma reportagem esta semana, vereador Menino. É, eu não ia nem tocar no assunto, mas eu não aguento o vereador aí, eu fico... Fico abismado com certo tipo de matéria, né? Uma matéria do muro do cemitério. Faz mais de um ano e meio que está caído o muro. Mais de um ano e meio. Né? O duro é você ver o grupo da oposição ficar infernizando, encontrando as neiras em redes sociais do muro do cemitério. Por que, que não cobrou antes? É um absurdo. Então quero aqui, assim, me repudiar essa matéria, porque é um muro que está caído há mais de um ano e meio, a administração já está tomando providência, só não arrumou, porque não tem licitação de material de construção, e essa administração do Chico, vereador Mari, não vai fazer como no passado, sair comprando para depois tentar inventando documento para poder legalizar. Não. Só vai fazer realmente a hora que sair a licitação é, de materiais de construção, ou assim fazer uma compra direta do material, que é legal. Então, quero pedir à população que a gente sabe do problema, agora, faz um ano e meio que o muro está caído. Deveriam ter cobrado lá atrás também, né? Então, quero dizer aqui aos adversários do Chico, que não se contentaram com a derrota ainda, gente, vem ajudar! Venha somar. A Alta Floresta precisa de todos, precisa de vocês. Vamos junto. O engraçado é que as pessoas estão vindo na casa do prefeito, na minha casa, falar, ó, oh, é fulano que está por trás, é ciclano que está por trás. Nós sabemos quem é que está por trás de todas essas fofocaiadas da internet. Venha ajudar a Alta Floresta. Chico abriu a porta da administração. E a Câmara está aberta para vocês também. Muito obrigado a todos. Solicito do soberano plenário a dispensa do intervalo regimental. Todos concordam? Ok, passaremos então a ordem do dia. Solicito do senhor secretário a leitura da emenda 003-2021. Emenda número 003, barra 2021, o assunto modificativa ao disposto nos artigos 1, 2 e 3 do projeto de lei, número 2093, barra 2021, que altera os dispositivos da lei municipal número 1231, barra 2003, e das outras providências. Autor... Emenda 003, barra 2021, discussão. Vereador Marli. Senhor Presidente, nobres se edis, quando o projeto entra nas comissões para que nós possamos discutir, sempre pautamos de que as pessoas envolvidas no processo possam ser ouvidas e vir a essa casa no intuito de prestar esclarecimentos em algumas situações, contribuir conosco naquilo que de fato é a prerrogativa de cada pasta e de cada setor. Nem sempre conhecemos as realidades. A emenda, ora proposta, ela visa legitimar apenas as ações dos agentes de saúde, da fiscalização e da tributação, para que desempenhem as suas funções e que não tenham no futuro que ser responsabilizados por algum ato. Emenda 003, barra 2021, discussão. Vereador Claudinei. Senhor presidente, essa emenda foi feita praticamente em consenso com as duas comissões, junto com o jurídico da, da Prefeitura Municipal. Aqui a gente só está pedindo que se haja é, um pouco mais de, de cautela com relação à nomeação é, dos fiscais que vão trabalhar no turno e na rotina diária de fiscalização, hoje, principalmente com relação ao COVID, é, que dê atribuição aos novos cargos que foram inclusos na lei, que é o agente comunitário de, de, de endemias, e o agente, agente comunitário de saúde, agente de combate endemias, e os TAF, que são os fiscais. Então, basicamente, é só um cuidado. O executivo pediu a essa casa que, se fosse aumentado o valor dos plantões de R$ 100 reais para R$ 150, reais. e na lei anterior também tinha um plantão de 12 horas com valor de R$ 300. Reais. Esse foi suprimido em comum acordo, então a gente aqui está dando o um aumento aos servidores que trabalharão de plantão e terão direito ao seu aumento, que é mais justo, e também regulamentando algumas coisas, principalmente com relação à assinatura do alto de infração. Emenda, continua a discussão. Senhor presidente, acho esse projeto de suma importância, principalmente para dar legitimidade aos nobres servidores públicos para fazerem atuações no uso das suas atribuições, é, inclusive é, agradecer as comissões que deu parecer de favorável, principalmente por estar valorizando né, a questão do plantão, foi colocado para R$ 150,00, que o nosso papel aqui é principalmente de valorizar a classe dos nobres servidores públicos, e principalmente porque nós temos é, dois servidores somente concursados que tem o TAF, é, numa época de pandemia, vereador Claudinei. Então é extremamente importante é, esse projeto aqui, que seja aprovado para as fiscalizações. Nós tivemos agora, semana passada, senhor presidente, ali no, no Quatro Pontes, várias pessoas é, sem máscaras, então esses fiscais são in, extremamente importantes para essa fiscalização no combate ao avanço do coronavírus. Então eu quero agradecer aqui é, todos os, os ACS presentes, todo o público presente aqui, esse projeto é de extremamente relevância. Emenda 003 em discussão, vereador Marli, Dois minutos. Senhor Presidente, quero esclarecer que o projeto em votação ele não traz referência ao número de plantões. Isso é prerrogativa do Executivo, do chefe imediato e dos gestores que compõem as unidades. No caso, a Saúde. Continue discussão. Emenda. Em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for contrário que se levante. Emenda 003, barra 2021, aprovada. Solicito do senhor secretário a leitura do projeto de lei 2093. Projeto de lei 2093, barra 2021, assunto, altera os dispositivos da lei municipal, número 1231, barra 2003 e das outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal. Projeto de lei em discussão. Em votação. Quem estiver de acordo permanece como está, que for contrário, que se levante. Projeto de lei número 2093, barra 2021, aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura da indicação 202, 2021. Indicação número 202, barra 2021. O assunto indica a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que providencie uma equipe para manejo de arborização urbana de Alta Floresta, Mato Grosso. Autoria, vereadora Francisca e Marlin Teixeira. Indicação 202, 2021, discussão. Em votação, quem estiver de acordo permaneça como está, que foi o contrário se levante. Indicação 202, barra 2021, aprovada. Comunico aos senhores vereadores